eh é, é, pensa que é a saúde mental, né? Tudo isso é saúde queria mental. Queria agradecer pelos conselhos hum, diários. Muito obrigado. Me ajudou em um momento muito difícil da minha vida. Hoje encontrei o caminho correto. Estou até frequentando a igreja. É isso queria aí. E eu um dia com todo, culturando. Não. Que? que. Olá. G, olá. 3. Já se Não, prepara. Já se prepara. Já se prepara. Ó. Já se prepara, ó. ó. Não, não. Oh, toque Legal. lá. Você Ótimo. é o cara.